Sim, ela pode atuar como advogada em sua campanha, mas é extremamente necessário que ela estude com profundidade todas as regras da campanha eleitoral, pois ela será a responsável pelas orientações, pelas consultorias e assessorias que lhe fará, esclarecendo todas as permissões e proibições. Um problema nesse sentido: pode-lhe ocasionar sérios problemas, inclusive multas e inelegibilidade. Tanto o contador quanto o advogado são profissionais que devem ser cuidadosamente escolhidos e essas pessoas têm que conhecer muito bem a legislação para não lhe causar nenhum problema. Um abraço, até a próxima dúvida.